Você quando atravessava de Berrinho Oriental para Ocidental parecia tudo do tempo, inclusive que você assim, passava por um corredor mesmo dentro de, de, um, de um complexo lá de fronteira para mostrar passaporte e quando você saía do lado oriental a roupa das pessoas, o, o aspecto dos prédios, os carros, tudo jogava para os anos 50, começo dos 60, isso era no fim dos 80, né? então assim, é... e do outro lado também, porque naquela altura do campeonato, os alemães orientais iam para a Aleman Alemanha ocidental para a primeira visita deles, então assim, quando eles chegavam, é, você identificava facilmente pela roupa, camisa de flanela aquele jeans, Aquilo que hoje chamam de jeans, que era calça-rancheira, uma coisa bem mais tosca, aquilo era assim, então você bate o olho e você sabia que alguém era alemão oriental. E na volta, quando eles voltavam para Berlim Oriental, os pacotes. Era gente carregada de pacotes. Que era o encontro do, do alemão oriental. O ânimo ocidental era ah, um espírito de confraternização. Mais ou menos, assim, mais ou menos. De um lado tinha uma, uma coisa que assim, foi uma palavra de ordem que quando, quando abriu o muro, assim, do lado oriental, quando eles faziam as manifestações, eles tinham uma bandeira, uma lema que era vias via das forças Nós somos o povo. Quando se começou a falar na questão de unificar, eles mudaram isso para Wir sind ein Volk, nós somos um povo, era a, a, a bandeira da unificação. Agora, isso era muito relativo, porque assim, do lado ocidental existia muito a ideia de que do lado oriental as pessoas eram pouco capacitadas profissionalmente, é tinha uma mentalidade fechada, então assim não era tão, não foi tão rápido o, o, o esse reencontro quanto parecia na noite da queda do muro, que todo mundo se juntou, festejou e tal, Quer dizer transformar o tal do um povo e um povo só é uma coisa que ainda hoje é, existem diferenças bastante marcadas entre eles. O, o alemão oriental ainda, principalmente os mais velhos, ainda se remetem ao, ao, ao, ao passado né, de 40 anos do, do, do regime socialista. Os mais novos, por outro lado, eles se sentem, é, vamos dizer, é, alemães de segunda classe dentro do, do, do novo sistema. Né, quer dizer, eles sentem que o, o lugar deles não está assegurado nesse novo sistema muito mais competitivo e estão ainda tentando achar o lugar deles na Alemanha unificada, 30 anos depois. Aquilo foi o fim de uma experiência né, de, de socialismo que começou em 17 com a União Soviética, que continuou no, no fim da Segunda Guerra, de, de, de alguma maneira muito, no caso da Alemanha, basicamente em função de uma ocupação militar, né, da União soviética. Então, quer dizer, é, é, aqui, a, essa experiência que durou aos 40 anos, que seja depois da Segunda Guerra, ela é, terminou da maneira como terminou. Quer dizer, você pega a Alemanha e tal, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, quer dizer, em todos esses lugares. Tinha uma maioria da população que, assim que teve alguma liberdade, decidiu se associar ao, ao capitalismo, ao, ao, enfim, a, a, ao modelo da Europa Ocidental. Né? Então, assim, aqua, aquela experiência foi, de certa maneira, enterrada junto, debaixo do, do, do, dos escombros do Muro de Berlim. Essa experiência da virada do século, que parecia que era um momento de derrubar os muros e, e, e abrir as fronteiras, a impressão que dá é que assim, durou algum tempo, mas foi como uma primavera que acabou rápido e logo veio o, o, o inverno de novo.